Olá, meu nome é Daniel Teixeira, estou gravando esse vídeo para revelar a você três remédios caseiros, poderoso e natural, para ajudar a tratar a impotência masculina e ejaculação precoce. Quero deixar bem claro que essa não é a solução definitiva do seu problema, ok? Mas vou deixar um link na descrição deste vídeo que pode curar definitivamente seu esse problema, porém antes de revelar os três poderosos remédios caseiro e natural, não esqueça de dar aquele like, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, ative o sininho e compartilhe este vídeo para poder ajudar outras pessoas a resolver este problema de disfunção erétil. Então, vamos lá aos remédios caseiros e natural. Primeiro remédio, chá de alecrim com chapéu de couro e catuaba. Ingredientes, 100 gramas de alecrim, 100 gramas de chapéu de couro e 100 gramas de catuaba. Modo de preparo, em uma panela colocar os ingredientes e adicionar 1 litro de água fervente. Tampar e deixar repousar durante 15 minutos antes de servir. Este chá deve ser bebido quatro vezes por dia durante sete dias, beleza? Segundo remédio Chá com casca de marapuama Ingredientes Duas colheres de sopa de cascas de marapuama 1 um litro de água Modo de preparo Colocar as cascas de marapuama em uma panela com 1 um litro de água e deixar ferver durante 20 minutos Passado esse tempo Desligue o fogo, tampe e deixe repousar durante aproximadamente 30 minutos até amornar e coar antes de servir. Este chá deve ser bebido de 3 a 4 vezes por dia, ok? Terceiro remédio. Chá de raízes de catuaba. Ingrediente. 40 gramas de raiz de catuaba, 750 ml de água. Modo de preparo. Em uma panela, coloque a água e quando estiver fervendo, adicione as raízes da planta e deixe ferver durante 10 minutos, retirar do fogo, tampar e deixar repousar durante 15 minutos, quando sempre antes de beber. Este chá deve ser tomado 3 vezes por dia, mas se você realmente quer resolver definitivamente seu problema de ereção e ejaculação precoce, assim como resolveu o meu, o meu e de milhares de homens pelo Brasil. Vou deixar na descrição deste vídeo o link oficial para você baixar o e-book completo. Corre lá, pois não sei até quanto tempo ele vai estar disponível. Pois a indústria farmacêutica está fazendo de tudo para tirar este e-book do ar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça Dar aquele like e deixar seu comentário Inscreva-se no canal Vou ficando por aqui Fique com Deus Te vejo no próximo vídeo Tchau, tchau, tchau